Quero dar sequência aí ao meu último vídeo, onde eu mostrei imagens reais do furto de um carro Uno e mostrar a sequência dos fatos do que realmente aconteceu. Vejam, por exemplo, essa tentativa de registro de bo, bo eletrônico virtual, né? É uma das supostas facilidades aí que o governo do estado oferece aí no no seu portal de segurança da Secretaria de Segurança Pública. Uh, como vocês podem ver, ele foi indeferido. Vejam a desculpinha esfarrapada. Não é possível o registro desta ocorrência através da internet? Como não, se eles oferecem o registro de furto de veículo? Continuando. Tendo em vista que, pelo que se depreende da narrativa do fato regida pelo declarante, este não caracteriza o tipo de crime escolhido ou ainda relata outro tipo de infração cujo registro não é permitido, blá, blá, blá ou seja, fizeram um, uma confusão enorme, né? eu relatei um furto de veículo, a imagem é claríssima, o veículo estava parado, o sujeito chega o ladrão chega, arromba a porta ele abre a porta e sai com o veículo não usou violência, não usou ameaça ou seja, o, o proprietário não estava presente, isso é furto essa é a definição de furto né? e simplesmente a polícia indefere esse registro, por quê? porque ela está preocupada com as estatísticas então, ela, ela impõe essa burocracia de ter que se dirigir aí à delegacia, né? com essas palavras lindas, né? falar que cê, cê vai ser melhor avaliado pela autoridade de plantão. Então, Dane-se a autoridade de plantão. É, por quê? Porque eles querem que você fique lá quatro horas plantado, igual um idiota sentado num banco duro, lá desconfortável, né? ouvindo os, os funcionários públicos lá da delegacia tomando café, falando piada, dando risada, enquanto você fica, fica lá pra quê? O que, que você vai ganhar com aquilo? Não vai ganhar nada, você vai fazer um B.O. pra nada. Né? Pra, pra, pra coisa ficar esquecida aí no, nos ralos aí da, da, da burocracia estatal. Só que agora eu preciso explicar detalhadamente o que aconteceu depois que o carro foi furtado. Esse carro aí foi deixado em um bar próximo, na rua São Vicente. Tá? E por que, que ele foi deixado lá? Porque esse carro usava trava é né? uma, uma trava de uma empresa israelense. Né? Por isso que eu coloquei esse título, né? Multilock 1, Polícia 0. Né? A Multilock, o mercado em si, dá um show aí de, de segurança, enquanto a, a polícia não. Então, quem salvou realmente esse carro não foi a polícia, foi o... O mercado, né, foi a trava, né, isso que dificultou o, o ladrão levar o carro. Né. E para quem não conhece essa trava Multilock, ela é uma trava que fica enfiada no câmbio, ou seja, você engata ré, coloca a trava e o sujeito supostamente não vai conseguir é, engatar, por exemplo, a primeira marcha. Aí você se pergunta, como é que ele saiu com o carro então? Provavelmente ele ele forçou a trava para engatar uma quarta e saiu de quarta deu algum jeito de acelerar e saiu de quarta é a única explicação tá? a primeira com certeza ele não consegue engatar e aí ele viu que que não ia ter como ele levar muito longe então desistiu e deixou o carro lá e aí a polícia como o carro quer dizer, foi recuperado né foi deixado lá foi devolvido ao proprietário a polícia encerra aquilo ela não se interessa mais por quem foi ou seja, eu estou prestando um serviço para o Estado, de graça, porque eu não estou ganhando nada com isso. Estou fornecendo imagens né, e simplesmente a polícia não se interessa por isso. E aí agora que entra o tal do capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, comandante da primeira companhia de polícia militar do 11º Batalhão da Polícia Militar blá blá blá, em São Paulo. Ele postou uma mensagem no Facebook né, dizendo que... É, contesta o conteúdo do vídeo, né? repudia qualquer agressão, ainda que verbal e, e defendendo né, a corporação, uma visão corporativista. Né? E, e o pior, né? e ele, ele ficou ofendido e de, disse que trabalha aí há dois anos no policiamento da Bela Vista e, segundo ele, né, logrou o sucesso em combater todos os indicadores criminais. Agora, me faça um favor, quem mora na Bela Vista. Você concorda aí com o que esse capitão aí da Polícia Militar está falando? Claro que não. Só quem mora aqui na Bela Vista sabe como é um bairro, um antro de bandidos e ladrões de todo tipo. Né? Essa que é a verdade, não o que ele está dizendo. E aí ele simplesmente ele, ele convida aí para reunião do Consegue, que é uma inutilidade enorme, uma outra burocracia ficar se reunindo lá, para quê? pra ficar contando casos e, e esperando aí que a polícia vá ouvir as pessoas e, e vai tomar uma decisão e blá, blá, blá. E se consegue aí, tem há muito tempo aí não resolve nada. Se adiantasse alguma coisa, né, hoje a situação seria maravilhosa e não é. E outra, é a polícia que tem que ir atrás das coisas, não é a gente que tem que perder tempo indo em reunião de consegue e toda essa burocracia para ficar ajudando vocês esse serviço nem a gente nem sequer solicitou né o estado enfia goela abaixo do cidadão ainda arranca dinheiro para sustentar vocês verdadeiros parasitas e vagabundos estatais e a gente que tem que ficar participando desse teatro burocrático aí que vocês criam né falar que isso aí é exercício de cidadania coisa nenhuma depois ele diz assim mais para frente tu Pesquisei também todos os furtos de automóveis nessa rua em 2012 e não encontrei nada. Quer dizer, então essa rua aqui é linda, maravilhosa, não tem furto nenhum. Né? Quer dizer que não aconteceu nada nessa rua. Então, ele tem uma visão esquizofrênica da realidade e ele acha que se não tiver registrado o furto lá na delegacia, lá naquele seu paraíso burocrático, então não existe o furto. Então, isso aí comprova o que eu falei. A polícia só está preocupada com números e estatísticas, não com a realidade. Aí mais pra frente é pior, vejam a ignorância do sujeito. Não satisfeito, diligenciei pela rua toda na tarde de hoje e notei que as imagens não foram feitas no endereço mencionado pelo narrador do vídeo, o que me aumentou a minha preocupação sobre o caso, ou seja, ele não tem uma noção mínima espacial, uma noção básica de física. Ah, qualquer idiota, qualquer ser humano que tenha um neurônio funcionando ele vê as imagens e vê que foi feito a partir de uma câmera interna, ou seja, de dentro do imóvel apontada para fora. Se o cara anda na rua e está procurando uma câmera externa e não vê, e diz que as imagens não são dali, caramba, o que adjetivo eu vou usar para definir um sujeito desses, né? E isso é um capitão da polícia militar, né? E eu começo aqui a desconfiar, quer dizer... <risos> Se é que eu já não posso afirmar né? que o sujeito que está na polícia quer dizer, deve ter um, problemas mentais graves, porque não conseguir definir o ângulo de visão de uma câmera e ainda colocar sob suspeita as imagens que eu gerei e que eu estou de graça fazendo um favor para você depois, tenho várias observações interessantes sobre o vídeo principalmente no que tange ao comportamento das três pessoas que passam na rua instantes antes do suposto furto suposto, mas o furto é super claro tá? tá na imagem, tá muito claro e as pessoas que passaram eu falei no vídeo também, eles não conseguem entender, eu falei que o casal que passa de guarda-chuva na rua e provavelmente passa na rua de propósito justamente para fugir das câmeras de, de, de segurança em vários imóveis aqui é, é, o, é o rapaz, o homem que está com a mulher, é ele que volta para furtar o UNO. Então, é, é, é isso que tá claríssimo a, a imagem. Então, qual é a sua observação interessante? Você descobriu o mundo agora? Depois. Uh, re, localizei registro da Polícia Militar tratando do vosso chamado para o telefone de emergência 190 competente atendimento da vossa solicitação... E principalmente a localização desse veículo verde três minutos após o horário registrado pela câmera de segurança. Ora, ora. Como eu falei, ele foi localizado lá graças à trava multilock. Não porque a, a polícia é eficiente atrás. Não tem nada disso. Se não fosse essa trava multilock, o sujeito já teria levado esse carro para longe. Talvez nunca mais seria achado. Como muitos. Como acontece com muitos carros. Você acha que o sujeito vai furtar um carro? É, sabendo que que a polícia é eficiente ele sabe ele furta justamente porque a polícia é ineficiente então vejam como esse policial ele ignora completamente a realidade tenta distorcer a realidade para se adaptar né, convenientemente a, aos fatos que ele gostaria que que fossem verdade e que não são aí darei prosseguimento nas diligências e blá blá blá blá blá blá e depois se chama para o consegue de novo para que? Eu não preciso de Consegue, quem tem internet, vocês não sabem usar internet, o sujeito é capaz de, de postar uma mensagem no Facebook e vai chamar para o Consegue. Quer dizer, o sujeito está no mínimo, uns, talvez uns 30 anos atrasado, né? achando que reunião de, de bairro de Consegue vai resolver alguma coisa. É, como eu falei, se resolvesse algo, né, seria uma maravilha. Então, por que não se usa a internet? Sabe usar o Facebook? Sabe usar o YouTube? Sabe usar e-mail? Então, pronto. Use esses meios. Não precisa é, de alguém perder tempo em uma reunião chata e burocrática para ficar com blá, blá, blá e promessas e vazias e furadas. Então, continuo na minha posição ferrenha de oposição ao estatismo e a esses burocratas, a esses funcionários públicos, tá? não interessa se é policial se é juiz, é, no fundo é tudo funcionário público ganhando dinheiro às nossas custas, baseado no roubo, porque o dinheiro que paga o salário desses sujeitos é baseado no roubo, sim, e roubo, o que eu estou chamando de roubo, vocês chamam de imposto. Né? Imposto é roubo, é tirado a força dos nossos bolsos para alimentar esses parasitas, para depois eles virem debochar, falando que a imagem não foi feita do imóvel, ou que a imagem é falsa. Né? Falsa Porcaria nenhuma, vai ter que engolir essa imagem e sempre que eu puder eu vou colocar quantas imagens forem e vou fazer quantas denúncias forem. Doa quem doer, doa policial, doa governador, doa político, doa a qualquer um, não interessa, tá? Se você tiver humildade, você pede, primeiro pede desculpa pelo seu completo fracasso na, na, na sua, o que você chama de serviço, né? Que eu acho uma ofensa chamar de serviço, mas completo fracasso aí na, na sua função, que é prover segurança pública. Né? Eu sei que nunca vai dar, mas já que você acredita nessa ficção, então eu só estou cobrando coerência. Né? Então, como se explica? Então, um furto debaixo do seu nariz da área que você cuida e você não sabe de nada. E depois ainda tenta minimizar, dizendo que a polícia foi eficiente, sendo que é uma trava que, na verdade, fez o, o, o, o ladrão desistir. Ou seja, e aí? Né, sendo que eu fiquei sabendo tá, que o dono do carro chamou um policial que estava tava na rua e, e a, assim que avistou o sujeito saindo né, tranquilamente de guarda-chuva, depois de ter deixado o carro, e o policial simplesmente falou que não podia fazer nada. E aí, vai, vai, vai averiguar isso? Não, não vai. Né, porque a corporação ela tem que se proteger, ela, tem que, ela só aceita elogios, não aceita críticas. Então eu vou continuar criticando... E é sim um serviço de merda e contente-se com isso. Ponto final.